E aí, seus pups, drago aqui na área para desta vez mostrar apenas um detalhe que eu deixei passar ontem, exatamente no vídeo denúncia do, do Adventure of Rock do Illuminato Corp. Simplesmente deixei passar isso aqui, galera. O famigerado, o maldito, o Zeruela, o Amtal, simplesmente trocando de pira. Em 21 minutos e 4 segundos do vídeo do meu vídeo vocês vão ver essa cena e é chocante né? porque olha só a absurdidade a, o absurdo que ele faz ele simplesmente tá trocando de mira simplesmente tá trocando de mira e tá aí a prova né que ele tá, tava de hack realmente e eu vou parar de jogar ZMR se por acaso toda a iluminada que tiver envolvida aí não tivesse sido banida, que eu não vou investir, tá ligado? Eu já tô cansado, vou ficar banido um, um só de um em um, não, foda-se, eu até tava em botar cash, mas... e voltar direitinho, já que o pink tá tão bonitinho, mas não, se por acaso os caras não tomarem ban todos os envolvidos, eu simplesmente não vou mais jogar. Valeu pessoal, era só isso, e podem rir, que eles são palhaçada. We'll <laughs> be